Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Vou mostrar como fazer esta mochila de tecido muito simples e fácil de fazer. Se gostar!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 Um metro e 40 cada um. Passa-fitas ou um alfinete Bd Alfinetes. Tesoura. Fita métrica ou régua. Ferro de engomar e máquina de costura. Primeiro, vocês vão fazer um zig-zag por todo o tecido. Para ele não esfiapar. Eu já fiz. Para poder adiantar. E de seguida vão dobrar o tecido. Ficando o direito para fora. Deste lado e deste. Nesta parte de cima, vou medir daqui para baixo 7 centímetros e daqui para baixo também 7 centímetros. E vou marcar com um alfinete. 7 centímetros. Da marcação para cima, vou fazer uma pequena dobra. Mais ou menos um centímetro e dobrar novamente. A marcação, vou dobrar um centímetro e dobrar novamente. Assim. E alfinetar. Deste lado vou fazer igual um centímetro mais um centímetro. Vou fazer igual a este lado. De cima para baixo 7 e de cima para baixo outros 7 e medir 2 vezes 1 centímetro para dentro. Vou à máquina de costura e vou cozer aqui na beirinha, rematando início e fim, este aqui e estes dois também. Já cozi os 4, assim como este. Depois destas dobras, vou fazer mais outras dobras. Na parte de cima, vou dobrar 1 centímetro e vincar aqui com os dedos. Podem ir ao ferro de engomar se quiserem. E agora, para baixo, eu vou colocar 3 centímetros porque o meu fio é um pouco grosso. Mas, se vocês acharem que com 2 dá, coloquem. Eu vou colocar 3, porque o fio depois vai passar de um lado para o outro e convém que seja um bocadinho largo. Vou medir 3 centímetros. neto. 3 centímetros e também vou alfinetar. Neste lado também. Ficando assim. Dobrei um centímetro e mais três. Agora vou fazer igual a este lado. Dobro um centímetro. Vou vincar um pouco com os dedos. Vou dobrar mais 3. tinte e alfineto. Agora vou à máquina de costura e vou cozer aqui embaixo rematando início e fim e esta costura também. Já cozi Agora eu vou colocar direito com direito. Afinatar aqui a parte de cima para ficar certo. Aqui de baixo para cima vou medir 2 centímetros. Marcar com o alfinete. dar mais 3 centímetros e marcar com o alfinete. Vou fazer igual deste lado. 2 centímetros. E mais 3. E mais três centímetros. Vou à máquina de costura. Inicio aqui rematando. Continuo até aqui. Remato. Não coso aqui. E coso também esta parte aqui embaixo. Inicio rematando e finalizando também rematando. Esta aqui é para meter depois o fio. Vai ficar em aberto. E vou fazer igual deste lado. Vou iniciar aqui. Depois desta dobrinha e continuo até aqui, remato, deixo ficar esta parte por cozer e faço também aqui rematando. Já cozi por todo, deixando ficar esta abertura e esta também. Os alfinetes aqui em cima era para poder cozer direitinho para baixo. Agora com o alfinete bebê vou enfiar no fio. E vou agora também enfiar aqui dentro. Vou sair aqui neste e vou entrar novamente. E vou sair junto com este. Vou dar um nó. E vou também fiar o outro. Comecei deste lado, agora vou começar deste. Vou dar também aqui um nó. Os dois fios já têm um nó. Vou ter cuidado de colocar direito a corda. Ele saiu por aqui, para não ficar entrelaçado um no outro. Vou meter para dentro. E sair aqui neste buraquinho. Onde inicia aqui dos 2 cm para baixo é onde eu vou encostar. O fio está aqui por dentro. Ficando só o um nó para fora. E encosta as duas cordas uma à outra por dentro. Alfineto. Este cordão vou fazer igual. Vou meter para dentro, mas tendo cuidado se não está entrelaçado com o outro fio. Meter para dentro e a pontinha saindo para fora. O um nó. Vou arranjar, colocando os dois para baixo e alfinetar. Vou à máquina de costura e vou cozer este bocadinho, rematando, e este aqui também. Já cozi. Convém reforçar a costura, de um lado e do outro. Agora vou virar para o lado direito.